Vamos falar um pouquinho sobre os perfumes. A Rinaldi aí conta com os perfumes de 23% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração. E os perfumes da Rinaldi tem 100 ml. Da Essência 22% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração e os perfumes têm 50 ml. Da Boulevard 25% de essência, embalagem padrão para todos os perfumes, identificação por numeração, 100 ml.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 Falar um pouquinho sobre as, os kits de adesão, né? A Rinodei conta com o kit executivo que custa R$ 240,0, o Executivo Plus R$ 1.170. Executivo Top R$ 2.220. APCensa tem o Start Pack 1, custa R$ Start Pack 2 R$ Start Pack R$3,892, Start Pack 4, R$ 1.620 e Start Pack 5, R$ 3.210.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 O e-commerce, a RinoD paga 40% de lucro, a UPSCência não possui esse bônus, Boulevard não possui, Inovilife não possui e a Bortoleto paga 50%. Indicação direta pessoal, a RinoD, o kit executivo, paga 10 reais, kit executivo plus 100 reais, o executivo top 200 reais. Na UPSCência, paga aí de 10 a 160 de acordo com, com o Start Pack aí. Na Boulevard, o kit bronze paga R$30,0, kit prata R$ e o kit Platina R$ 30. Na 9 Life, o, paga de R$ 5 a R$35,0 de indicação direta. Na Bortoleto, paga de 12 a R$180,0 de acordo com, com o kit de adesão. Tá? Binário, binário é uma parte um pouco mais específica, né? porque algumas empresas trabalham de forma diferente. Aí está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 a Boulevard a cada R$ 3,0 gera um ponto, a 9 a cada um R$1,70 gera um ponto e a Bortoleta a cada um real em compras gera um ponto. Aí o plano de carreira da Rinodé, que para você bater a primeira qualificação você precisa de dois mil pontos, até a última aí que é 18 milhões de pontos. Tá? Aí o pagamento da Rinodé, que eles pagam de. Eles pagam por níveis, né? Estão juntando o primeiro nível da daria 12%. O segundo nível. 16% por cento, juntando tudo sai da média, dezoito por cento, tá? Do, na última qualificação. Então, é de 12 a 18%. cento. Ou de 4 a 18%. porque ali ele só paga no primeiro nível, no segundo e no terceiro, né? Então, depois disso, não paga mais. Então, vamos fazer uma média aí de 12% por cento pro primeiro nível e 18% por cento pro último. Aí, a Pcense, né? A gera... é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 Primeira graduação 2 mil pontos Até a, a última graduação 1 um milhão de pontos Você recebe de 9% até 25% aí de unilevel tá? Plano de carreira da Bortoleto Primeira graduação aí você precisa de 2 mil pontos Que é o bronze, você ganha 25% de unilevel Até diamante aí que você ganha 55% E você precisa fazer 60 mil pontos, né?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 É obrigatório fazer 130 pontos para comprar o preço de consumo. Você precisa fazer em média uma compra de 360 reais. Paga 1,60 por ativação. Na i9, você precisa fazer a ativação mensal de 148,50 reais. E paga, paga 5 reais até, até a oitava geração, até oito níveis. né? E ainda gera 15 pontos no binário, aí como está na imagem do slide.